Onde você tá? Meu Deus do céu! Bom, a gente já pode já claramente ver que eles estão no espaço, né? Acho que provavelmente deve ser no caso a nova base Sword, né? Que provavelmente foi mencionada pra gente. Eu acho que na própria série da WandaVision foi mencionado pra gente que ia ter uma nova base, né? Que era a Shield 2.0, né? E Shield em inglês é escudo e agora Sword é espada, né? Eu acredito que vai ter um papel muito mais importante ainda do que eles estão fazendo no espaço, na verdade. Eu acho que não vai só mesmo, tipo, se é, limitar apenas a ameaças como Cree ou até Scrooge no caso, tá? Eu acho que vai ter um papel muito mais importante ainda isso aí. E marque minhas palavras eu acho que a Sword vai ter pelo menos alguma pequena influência no que vai acontecer pra gente no Quarteto Fantástico Novo, que vai sair pra gente só mesmo, acho que em 2025, sei lá. Mas assim, eu acho que a Sword vai ter algum papelzinho nessa parte da história, tá bom? Jump Point Tá, a gente tem agora aqui a Monica Rambeau, que realmente é uma personagem que eu não gosto muito, pra falar a verdade, porque eu não vou com a cara dela. Olá. Olá? Cara, nada de sair tá parecendo mais para mim, sabe o que? Aquela interferência do Rex Que a Fetis tinha feito, na verdade que é realmente o que deu poder pra própria Monica Rambo, né? Olha aí a nossa Kamala Olha aí a nossa Kamala Khan Cara, honestamente, eu gosto da série ainda, tá? Eu tenho, no caso, a minha crítica da série, se vocês quiserem dar uma olhadinha, dar uma olhada depois. Só que eu falo a minha crítica assim, né? Que a série ela é legal, mas ela tem alguns pontos fracos. Infelizmente, ela tem alguns pontos fracos, mas ela é divertida de qualquer forma. E, assim, honestamente, eu gosto bastante dessa atriz, cara, como a Kamala Khan. Porque a reação que ela vai ter durante o trailer inteiro é a reação que qualquer um de nós teria se tivesse no lugar dela. E isso eu acho uma coisa muito legal, porque a gente consegue se conectar até mais ainda com a personagem agora. Cara, isso não é uma reação igual de uma fã, velho? Com toda certeza é, velho. Onde Captain Rambo? Cara, que lugar é esse que ela vai parar agora? Porque, assim... Eu nunca chutaria que fosse algum dos planetas que o Thor, Amor e Trovão aconteceu a história, né? Mas eu acho que não é não, cara, pra falar a verdade. Ah! Ó, a gente tem aqui algumas pessoas que são Chris, como você pode ver aí pela boca, essas coisas assim. Porque eu reparei que nem todos os Chris, na verdade, eles têm a pele azul, né? Que eu acho uma coisa meio esquisita. Mas ainda assim, nem todos eles têm a pele azul, né? Tem alguns que têm a pele de cor normal. Então, assim... Alguma coisa tem a ver com os Kree's de novo sendo os vilões da história. Aqui a gente tem agora, na verdade, o pós-crédito da cena final da série da Kamala Khan, né? Que é a cena em que a Capitã Marvel do nada brota no meio da série, né? E assim, é realmente uma cena que eu fiquei muito tipo, cara, o que tá acontecendo, velho? Mas foi muito legal isso aí. Eu quero muito ver como é que vai acontecer essa cena inteira dela, tipo, conhecendo a família da Kamala por acidente. What the... Cara, eu achei excepcional a ideia deles em Beast Boys, velho, desse negócio Pra quem não sabe, essa música é uma Beast Boys chamada Intergalactic, tá bom? você tem ideia, gente, é uma das primeiras músicas que eu ouvi de rock na minha vida inteira E sim, eu consigo confirmar isso, cara É a primeira música de rock que eu ouvi na minha vida inteira, gente Então, assim, eu sou muito familiarizado com ela <música> Ah, e agora a gente tem finalmente a família da Kamala, né? No caso, o Abu tá atendendo a, a porta aí com, a, com o Nick e Filme e com a Mônica, mano. Nossa, que da hora, velho, esse negócio, cara. Que da hora. We're for Khan. A propósito, olha só o uniforme da Mônica agora aí, tá vendo? Ela já tá, no caso, com o primeiro símbolo de fóton que ela usa, na realidade. Khan. Ah! Ok, então, as nossas poderes estão Can... Eu quero muito ver como é que eles vão, no caso, fazer o poder dela se se manifestar pra gente Porque se for igual a Kamala Khan, eu tô morrendo de medo de que seja uma merda, tá? Então assim, ela tá falando que ela pode manipular a energia da luz Ok, isso aí faz sentido porque a Foton realmente faz só isso mesmo E além disso, ela voa, tem o pacote de super-herói, né, tipo, voar, super-resistência... Pode respirar fora do espaço, né? Como, pelo visto, é comum isso aí acontecer, né? Cara, então, ao que parece, vai acontecer um ataque de Chris aí, né? Que vão tentar, no caso, acertar a Mônica aí no fim das contas, só que eles vão errar. Pelo que parece, a sala inteira já tá destroçada de alguma forma ou outra. Mas eles estão tentando esconder alguma coisa da gente. Pode ser que apareça no caso mesmo depois esse tal desses screw aí, de, desse Kree aí, pra poder no caso tentar caçar elas, tá? Hi. Where's daughter? Wherever you oh my God! Cara, é muito boa essa reação, velho. É muito boa, cara, a reação dela de assustada. Tipo assim. Eu acho que a reação de qualquer pessoa que veja um gato, no caso um Flirkin, né? Que é no caso a Guzi, faça uma coisa dessa na sua frente. Talvez você vai ficar, tipo, assustado pra caramba que nem ela realmente tá nessa cena aqui. E a propósito, eu quero, no caso, entender como é que funciona o negócio de, desse, desse filme aqui. Porque assim, a gente vê, claro, várias vezes que elas aparecem com os trajes delas, certo? Mas elas estão com o uniforme, tá tipo com uma roupa comum, por exemplo Ela tava com a roupa dela comumzaça, normal em casa Conversando com a Mônica com o resto do pessoal E do nada ela brota com o uniforme dela A menos que ela esteja com o uniforme por baixo da camiseta tá dela normal e queimou no fim das contas Eu acho que tá meio esquisito esse negócio aí pra mim, tá? Vocês vão ver que no trailer inteiro tem algumas inconsistências, tá? Mas eu vou mostrando pra vocês aos poucos, você vai ver Ah é, a proposta, elas fizeram ali um super salto, né, que a gente já viu no Guardians of the Galaxy 2 e no Ultimato, se eu me recordo bem. Essa cidade aí, eu tô muito na dúvida de onde é que é. Pode ser que seja uma cidade Kree, ou pode ser alguma cidade, tipo, no planeta Terra mesmo, mas que seja, tipo, né, arquitetura diferenciada. Eu, na verdade, acho que é uma, uma cidade de outro planeta, por quê? Por causa dessa nave que vocês estão vendo lá no canto aqui, ó, essa navezinha aqui, realmente tá me deixando meio que na dúvida se é o planeta Terra mesmo ou não, Tá? Cara, elas estão no espaço, então vai acontecer alguma coisa que alguém vai tentar atacar a Kamala. Ou pode ser que seja assim, já na sequência de que puxem ela de dentro, né, pra... tirar ela do espaço, né, quando ela chega ali, quando ela troca de lugar com a Mônica no começo do trailer. Pode ser que o pessoal ache que ela seja uma inimiga, mas na verdade ela seja mesmo, tipo uma criança mesmo que tem superpoderes. E aí alguém do tipo da Sword, né, tente atacar ela primeiro e tal, e ela consiga se defender, né. Alguma coisa do tipo eu tô achando que vai acontecer. Cara, eu quero saber esse tipo... Por que que tá esse negócio meio que Bollywood intergaláctico da vida aqui? Porque isso aqui é uma água-viva, cara. Isso aqui é uma água-viva. E a Kamala tá aqui no canto aqui, dá pra poder ver claramente que é ela. E aqui tá a Mônica, né? E, obviamente, a Capitã Marvel tá aqui na frente. Cara, eu quero saber por que que tá assim, velho, essa situação. Tá meio maluco demais pra mim. Ah, é, a proposta aqui, eu acho que se me falaram... Se eu ouvir falar bem... Eu acho que isso aqui é um cantor de K-Pop da vida assim. Eu não sei, cara. Eu não tô muito ligado a esses negócios de K-Pop, pra falar a verdade. Então, assim, ele vai ser algum personagem que eu não sei ainda quem que ele é. Olha o naipe, cara, do, dos soldados dele aqui. Vocês estão vendo? Eu acho que ele é algum líder de alguma, de alguma, al alguma raça da vida assim, entendeu? Ele esteja aqui pra poder, no caso, tomar satisfação com a Kamala Khan ou com a, a Capitã Marvel até. Cara, olha o exército de Florkins, cara. Eu espero muito que isso aqui seja um monte de Florkins, pra falar a verdade. Vamos lá. Agora que é importante. A gente tá vendo que tem um borrada de soldado Kree, né? Eu ainda tô... Cara, ainda não consigo pegar. de que assim... Será que tem alguma coisa, velho, específica que faz com que os Krees, eles, tipo... Sejam azuis ou não, uma coisa tipo assim? Porque, cara, não faz muito sentido pra mim. Tipo, só parece que o pessoal tá falando aqui, tá meio que disfarçado de Kree, sabe? Mas não consegue fazer direito. E assim, temos a nova acusadora aqui, né? Que tá substituindo agora o Ronan. Porque o Ronan morreu no Guardiões da Galáxia 1. Esse aqui é o Judiló, cara? Eu tô pensando errado. Porque ele parece bastante com o para pra mim aqui. E aqui tá, no caso, o bastão de acusador. Aqui tem mais uma acusadora. E olha aqui, ela tá com o bracelete da Kamala Khan, cara. Um bracelete de Nur. Por que será que ela tá com esse bracelete aqui? Será que é algum tipo de troféu que ela pegou? Ou será que tem algum papel importante pra história? Eu não sei, cara. Eu quero muito saber. Tá, vamos lá, pra finalizar. O traje da Capitã Marvel aqui, ele tá pra mim um pouco esquisito pra falar a verdade, tá? Porque assim, eu sei, tá mais parecido com os quadrinhos? Tá, tá bem parecido pra caramba, mas cara, eu não sei não. Eu também não sei porque ela tá com esse bastão, pra falar a verdade aqui. Mas assim, eu acho que tá meio esquisito esse traje, pra falar a verdade. Eu não tô entendendo muito direito não, esse simbolo acho que tá muito grande pra relacionar com vocês. Temos aqui a foto com o traje dela final, o que na minha opinião ficou legal pra caramba, né? Basicamente o traje da Capitã Marvel do primeiro filme, só que com um outro símbolo, né? Como a gente já imaginava. E esse novo traje aqui pra Kamala, que eu realmente não sei o que dizer, porque... Eu não sei se ele tá legal ou se ele tá feio, pra falar a verdade, porque... Assim, é claro, né? Talvez eles passem por algum processo de mudanças, né? No final das contas, sim, ou sei lá. Mas eu... Pelo menos assim, pra mim, por enquanto, tá mesmo um cosplay meio esquisito pra ser honesto com vocês, sabe? Eu acho que, na verdade, a Kamala Khan tem os maiores trajes dela no jogo dos Vingadores, sabe? Da Square Enix, porque... Por mais que o jogo seja uma merda, ainda assim, os trajes dela são legais pra caramba lá. Ó, olha isso aqui, cara. Eu acabei pegando bem no momento certinho. A Kamala vai lá, tá com o poder dela, e agora tá mudando aqui pra Photon Então a gente vai ver realmente como é que funciona esse negócio delas trocarem de lugar, uma coisa tipo assim. E realmente, ó... Esse aqui é um bracelete que a Kamala Khan deveria possuir, provavelmente. Eu não sei se no final do filme ela vai pegar os dois braceletes pra ela. Eu, no caso, tô com a teoria do quê? Que pode ser que esse bracelete caindo na mão dessa acusadora aqui, pode ser o um motivo pelo qual o poder das três esteja meio que, tipo, interligado, entendeu? Mas eu não sei, cara. Tem muita coisa que a gente não sabe ainda, porque esse aqui é o primeiro teaser trailer. Esse aqui não é nem o trailer oficial de verdade. É só um teaserzinho que vai vir pra gente mais pra frente, né? We're a team. Oh no no no no! We're not a team. We're not a team. <gasps>